Opa! E aí, Elite Clássicos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Esu, e eu tô de volta na era com Mega Man Legends 2. É, meus queridos, é da última vez que eu joguei esse jogo. É, eu tentei fazer aqui a, a side quest de conseguir o... a licença, né? A licença de Dig Rank S, mas eu vou deixar isso para depois, porque é bem difícil e... Eu não vou precisar fazer agora. Depois eu faço, quando eu resolver, o eu... As coisas principais dessa ilha aqui, beleza? Então, então vamos lá. É. Ok, primeiro de tudo, eu vou vir... Na verdade, eu vou subir. E é o seguinte, se você tem o Homem Missile, você pode ficar com ele. Ou se você tem o Aqua Blaster, você também pode trazer ele. É, vamos precisar desses dois itens pra essa próxima missão Ou um ou outro Espera, mas não é aqui que eu tenho que vir Tem que subir pro terraço Acho que é a porta é número um. Não, é o elevador ali mesmo Bora lá Então, missão, proteja a, ah, a Parabola Gun, dispare os mísseis, derrube os mísseis, você tem que proteger até que ela seja consertada, é, se a, pro... a parabola Gun pegar fogo você pode apagar com seu Aqua Blaster. é eu não trouxe meu Aqua eu tô... eu tô confiante que isso não vai acontecer, O homing missile, ele serve muito bem pra bater esses mísseis aqui. Na dúvida, é bom você entrar na frente pra levar o dano pela ro. Ah. ah. Que complicado, hein? Ok. Esperar dar uma recarregada ali nos mísseis. Nos meus, né, claro. Nem sempre ele acerta, mas... Vamos lá. Opa, atingiu, mas não pegou fogo, beleza. Porque se pegar fogo e você não tiver com a Blaster, você já perdeu, porque... Você tem que apagar pra continuar. Então eu tô... Dependendo da sorte aqui. uh, -uh. Can't you do anything right? Oh, that's enough. No more, Mr. Nice Guy. We'll destroy the entire city. That way, there will be nothing between us and the ruins. Ultimate Glidebuster, fully charged! Ready, the ultimate Glidebuster. I was hoping we wouldn't have to use it, but they have given us no choice. Uh-oh. There. That should do it. Here we go. working! See? <laughs> oh. <laughs> wait, wait, stop! What are you doing? If you keep that up, you'll... <laughs> Ok, né? Eu nunca entendi essa cena do porquê o Glide fica rindo incontrolavelmente. É o efeito daquela arma, eu acho. <risos> Enfim, uh... Então, primeiro de tudo... Vamos recarregar tudo aqui. Vamos lá falar com a Arrow e trocar pra Broca, porque... A partir de agora, as ruínas, né, de Nino, da Ilha Nino, foram abertas pra gente. Então, vamos precisar da broca pra poder explorar lá melhor. Vamos lá. Uh, Aquablaster Drill Army. É, Minha opinião sobre a missão anterior, né, eu fui com o Home Missile. Mas eu não recomendo ir com Home Missile, mas... Parando pra pensar, eu tava dependendo muito da sorte. E... Eu no que deu, né, não pegou fogo a parola... A... Da parabola gamas mas deu tudo certo no final. É o seguinte: hum, eu vou pegar um, um item de cura lá na, na cozinha. Deixa eu ver. É na geladeira. A Ro fica colocando esses itens pro Mega Man, né? Ela cozinha pra ele. Ok. Um almoço. Isso aqui é pra gente curar a vida, né? Em caso de necessidade. Eu tenho alguns itens pra desenvolvimento, né? É. Deixa eu levar pra Row. Antes que eu esqueça. Aliás, eu vou precisar pra essa dungeon. dungeon development Row. Ah, desenvolvimento. Aqua Chip. Vamos lá. Ela vai fazer o Hydro Jets, que é basicamente o, os sapatos que permite que o Mega Man corra, só que debaixo d'água. Agora a gente vai ter uma sessão que é debaixo d'água e o Mega Man ele é muito lento debaixo d'água. Vocês não tem noção. Então vamos lá para o templo da água desse jogo, é o Water, Water Temple. Vocês acham que o Water Temple do Zelda lá do Ocarina do Tempo... É difícil porque vocês não viram esse jogo. Super labiríntico e confuso. <risos> Beleza, tá fechado ali, né? Eu tenho que falar com o mestre da guilda primeiro. Ele vai abrir pra mim hein? a passagem. Olá! Estamos a salvo agora, graças a você, Megaman. Agora podemos abrir as ruínas pra você. As ruínas são cheias de água. Você vai precisar disso, se você quiser. Quero explorá-las. Rebriefer. Permite que o Mega Man re, é, respire debaixo d'água. Ok, ok. <coughs> Perdão. Vamos descendo. A segunda key está aqui here somewhere. Be careful, Mega Man. Não se preocupe. Essa é, é, ela disse tudo. É uma estrutura muito complexa. Ficar perdido aqui é muito fácil. Olá. E nessa dungeon eu vou tentar mapear o máximo que eu puder para não ficar perdido. Ok, basement é, Dois, né? Uh, tartarugas e Maléguenas... são tartarugas e tal... Eu, eu fico entre tartaruga... com aranguejo e... sei lá... aranha, que parece um in frente de Eu não estou pegando nenhum Ok. Matar esse carinha aqui, né? Ups! A ah, money! Isso de dinheiro? Deixa eu ver... Ah, tem uma porta aqui! Aqui, aqui não tem nada, já deixa marcado aqui Pra eu não ficar perdido depois Tá, aqui é o seguinte Se eu usar o dash do Mega Man Ele pula muito alto, né Automaticamente nas beiradas Eu vou usar Pra cair Um local onde tem um baú bem aqui ó Beleza o mesmo pode ser feito ali, só que acho que aqui não tem nada. E tem uma outra abertura ali que eu quero subir. Coisa que você subir. Ok. É ela tá falando daquele localzinho ali, ó. Dá pra meio que ver. Eu vou tentar pular ali. O que acontece? A mecânica dessa dungeon é de subir desse nível da água. E. Quando você tá na.. Com a, debaixo da água. Algumas coisas ficam mais leves, como algumas pedras, Mega me pula mais alto e tal. Fica mais lento também. A gente pode usar pra alcançar áreas que é, normalmente a gente não poderia. Eu vou me jogar pra cá, vamos ver se eu consigo. Opa, consegui. que tem um baú com dinheiro em algum lugar. Tem... Ah, tem uma parede. Tem que quebrar com a broca. Ok. Ah. Destrui seu escudo. Ah, deixa eu pensar. Tá. tá, aqui não tem nada. Opa, cuidado com a o baiaco gigante ali. <risos> Bom, aqui só tem um baú mesmo. dois mil e quinhentos enes. e sim. A volta Agora o único caminho que eu tenho é pra essa porta aqui pedra aqui, mas eu não consigo levantar ela. É. Deixa eu ver... O mapa... Ah, tem uma parede que dá pra quebrar aqui. Vem oh, oh, oh. pra cá. Pauzinha. Notas mecânicas 3. Detalhes sobre maquinário. Talvez a row possa entender. Ok. É um item... Pra ela produzir armas novas. Ok. Aqui tá aberto. Ok. 5 meus Isso aqui é igual no primeiro jogo, né? Se eu pisar aqui, vai fechar uma grade. E um monte de inimigo vai cair em cima de mim e eu vou ficar preso. Eu vou precisar matar todos os inimigos. Pra poder abrir a porta. A grade, né? Que vai me prender. Ah, então... Então vamos fazer isso. Vamos ganhar tempo. Tá, qual é o caminho que eu tinha aqui? Ah, pra cá, né? Aqui? Não, aqui eu não consigo subir agora. Eu tenho que subir o nível d'água. Ah, vamos lá. Vou mapear direitinho essa dungeon. Pelo menos essa. Ela é muito labiríntica. que okay. Painel para uh, encher de água o andar de baixo. Beleza, eu que cortei a roupa. Que ela vive me cortando também. Olha só como o Mega Man ele é lento debaixo da água. Bom, vamos equipar os hidrojetes agora. É. Body parts. shows, hidrojetes. É, ele não tá mais rápido. Porém, segura o botão de dash. Talvez algo now agora que esta área water. água. things as lighter água, você pode pegar coisas que você não antes. Ok, uh, vamos desequipar aqui a. a broca e levar a caixa. Você não consegue levantar essa caixa é, sem. sem a sala estiver cheia de água, porque. De acordo com a física aqui, a caixa fica mais leve debaixo da. Água. Ok. Não foi o suficiente, eu preciso de mais uma. Não, tem outra caixa por aqui sim, aí. Essa velocidade do Mega Man é de duay. Olha.. Eu não curto essa dungeon por causa disso Ele Encaixou ali, legal Ups Cuidado Onde cai, porque ó Pode ter inimigo Inimigos que sopram bolhas Ah Ah oh. Eu vou ignorar esses bichinhos, tá perigoso demais aqui. Tem um bichinho aqui, vamos evitar ele. Deixa marcar essa área aqui, ok. Perdi a velocidade só por. dar a volta ali. É, acontece. Ah, vamos descer mais um nível Não precisamos fazer mais nada no nível 2 Né Nível 2 é tipo De cima pra baixo né Esse é o nível 3 então Ok Também tem inimigo no caminho aqui. Vamos com calma. tá, aqui tem algum mais alguns peixes. É, se vocês não atacar, né, eles, eles não te atacam. Mas se você encostar neles, vai causar dano, então cuidado. Deixa eu ver, aqui tem. Aqui me leva para andar de baixo, se eu não me engano. Vou andar. Não. Isso me leva para andar de cima. Se eu não me engano Porque o andar de baixo tão cedo, né? É, ele me, leva, ele me sobe aqui É verdade, aqui tem um mapa Eu acho Sei lá. Uma coisa Tem dois negócios aqui ah, aqui É pra baixar o, A localização dos itens no mapa Beleza Isso aqui é pra baixar o nível d'água Eu quero baixar o nível d'água Uh, drenar ou não drenar, essa é essa a questão Porque tanto faz Aliás, eu tenho mais opções de explorar Com uh, água lá do que Mas é o seguinte Eu não vou drenar não Por quê? Porque... Eu tenho. Como que eu posso dizer? Mais opções de explorar com a água, né? Com o nível da água. do que sem. Ah, essa parte aqui. Se eu colocar um peso aqui. Tô pisar. Ok. Mas se eu sair. A correnteza volta, né? Oh-oh! Foi mal, foi mal, gente. E sem querer... Tá, eles me perdoaram. <risos> essa dungeon é muito complexa, porque tem essa saída por aqui... Ok, eu vou ignorar essa parte então. Existe outro caminho. É, tem uma parede ali que eu posso quebrar, né? Opa. Deixa eu pôr de novo a broca. Aquela sala é um corte de caminho, mas.. Se eu pegar aquela. aquele caminho de antes.. Eu ia. como é que eu posso dizer? ia perder um item. Que tem por aqui em algum lugar. Opa, eu acho que eu passei. Ah. Cara, eu não. eu não consigo. Engolir essa lerdeza toda do Mega Man aqui. Eu entendo que é debaixo d'água, mas... Eu ia colocar o um meio termo, sabe, entre a velocidade normal e essa daqui. Ia ser muito mais... Uh... Tolerável. <risos> oh caçota! E ele é tão lento que eu não consigo nem fugir dos inimigos. Eu tenho que lutar, às vezes. Esse aqui tá virado por algum motivo. Tá, o item em questão é aqui. É aqui? Não. Na verdade, sim. Tem um baú bem aqui. Ó, ah, eu tô vendo ali no mapa. It Zenes. Oh! Aqui, ó, a mesma coisa de antes. Pega a pedra, uh, coloca ali. O botão. Tá bom. Ok. Nossa, no pixel certinho ali. direito a textura? Uh, uh, volta, volta, volta. <risos> Deixa eu ver. Tem duas saídas aqui. Mas eu acho que todas elas se convergem. É melhor eu mapear essa área toda. É, é isso mesmo. Ah, não. <risos> Ainda bem que o inimigo, ele parou de fazer o que ele tava fazendo. Bom, aqui tem um mini-boss. Acho que, não, não é aqui. É algumas salas mais à frente. O, o, o mini-boss que é mais fácil de enfrentar com a água né, no nível baixo, mas... Eu vou precisar do, do nível alto para poder prosseguir de qualquer forma. Ah! Ok, são três mini-chefes. Bem perigosos. Mas eu tenho a Broca. E a Broca... Ela é muito roubada nesse jogo. E é claro que eu vou usar, né? Óbvio que eu vou usar. Deixa eu ver, qual é o caminho? É... Deixa eu dar uma olhada no mapa... Parece que tem um itemzinho ali embaixo. Ah, ah esses são os zões. Esses inimigos podem acabar com a gente em... Ah, não! em instantes. Se você drenar o nível da água, eles não conseguem fazer mal algum a você. Eles ficam lá se debatendo no, no chão. Mas não são esses os miniboss que eu estava falando. Ainda assim, esses caras dropam uma grande quantidade de dinheiro. é, não tanto. Eu quero sair daqui, porque eu fui me enfiar aqui. Vem pra cá. Nossa, ele tá arrancando metade da minha vida já. Tá ah, faltando um e negocinho pra curar vida. Ah, soltando torpedos. Aí, beleza. Tá, eu sou. Seguir para o sul, eu vou sair numa sala que eu disse que era um quarto de caminho e tal. Não era pra cá que eu queria vir. Ops, eu meu deixa eu até mostrar aqui pra vocês no mapa. É isso mesmo. Só que tem um corredorzinho ali. É isso mesmo. Eu voltei pra cá. Esses inimigos não respawnam, ó. Que bom. Vamos lá, hora do minibus. para lá, vou tentar me aproximar e usar a brota. Ah, me atropelou. Ih, eles deixam com um debuff de eletricidade aqui, né? De lerdeza. Eu já tô lento debaixo da água. Com isso aqui, então. Vai. Se aproximem. <risos> tá, menos um. Ah, eu preciso recuperar minha vida. Tá, vem um e depois vem o outro. Tá, ele entrou no modo de desespero ali. Pegar isso aqui, tá soltando uns bichinhos aqui. Ah. Chega mais perto, Ups. Não consigo, por algum motivo. É esse bichinho que ela colocou ali. Ah, toma, lindo. Luc, rega man, Eu quero aquele recuperador de life. Bora. Ah, muito lento. Watercase 1. Uma das muitas chaves. Acho que são três chaves que eu tenho que coletar Watercase. Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Beleza. O uh, um mini boss derrotado. Eu acho que eu já fiz metade da dungeon. Um pouquinho mais da metade. É, mais ou menos. Metade da dungeon. Vamos ver. Passa pra cá. É, eu realmente ia precisar com a água levantada aqui. Vamos ver. Pra cá, joga aqui. É isso aí. Aliás, eu não estou completando legal essa parte aqui. Ah, não tem problema não. Não tem problema não. Um, um, só tem duas conexões dessa sala. Deixa eu ver. Eu vi um item por aqui em algum lugar. Acho que é pra cá. troca Eita, não tem nada aqui, bichinho. Ok. Vou pegar esse recuperador de vida aqui... Preciso? <risos> é, tem um baú aqui mesmo, né? O que será que é? Deve ser dinheiro. Ou uma... Ah, oh, Power Blaster? Isso é uma boa ser parte? Power Blaster... Ataque 2, Rapid mais um. Pô, se eu colocar no lugar do Power Razer, vai dar o mesmo efeito, só que com mais um de Rapid. Ok. Mas... Não tem nada melhor pra dar uma equilibrada aqui na minha Buster, né? Eventualmente eu vou conseguir é, Buster partes bem melhores. E a combinação é a gente que decide, né? No momento que a gente vê que a gente precisa de certo atributo da Buster, a gente põe. Né? Não tem problema não. Só falta seguir por aqui. Esse vídeo ele já tá ficando muito longo, né? Eu acho que já tá até bom pra eu parar por aqui E fazer... O último andar no próximo vídeo Porque vai ser longo e vai ter... Mais duas batalhas contra dois chefes Então vai demorar Então... A gente vai parar por aqui E no próximo vídeo Continuamos descendo para o nível 4 é, Das ruínas de Nino Beleza? Então meus amigos Então a gente se vê aí um próximo vídeo. Meu canal vai estar tá aí na descrição. Né? No link na descrição. Quem quiser dar uma passada, eu agradeço. Dá uma inscrição lá. E é nóis, galerinha. Muito obrigado por tudo e a gente se vê. Até a próxima, tchau, tchau. Fui.